Boa tarde para você que acompanha o portal SB Notícias. Estou aqui no posto de saúde da Linópolis, né? Onde a vacinação contra o Covid né? está funcionando, o apli... aplicando, né? Das sete e meia às quinze horas, né? Vale a pena você vir ao posto aqui, local aqui da... dos bairros e se proteger também, né? Então estamos aqui. Agora esses são os pontos, né? necessário aí para você tomar a sua vacina e se cuidar né E também né para quem ainda não tomou primeira segunda dose que venham né que possa fazer isso então fica o registro aqui pelo portal SB Notícia Rádio Brasil e como você pode observar também de longe né como ficou aí a reforma aqui do posto de Saúde, da Vila Linópolis, né? Está de encher os olhos de todos que venham aqui, né? Mas fica o registro aí para as pessoas que queiram tomar a sua vacina, que tenham os horários de segunda a sexta-feira, das sete e meia às quinze horas. Cláudio Mariano, para o portal SB Notícia.